Nesse momento eu estou shortando o Bitcoin com preço médio na região dos 17.400 dólares. Eu vou mostrar para você por que, que eu estou nessa operação e qual que é a minha perspectiva para o Bitcoin para essa semana. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você... Gosta dos conteúdos do canal? Tá com pena mais tempo? Já deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. E vamos direto ao assunto aqui, porque eu quero fazer um vídeo super rápido aqui para vocês. Então, galera, estamos aqui. O Bitcoin buscou a casa aqui, 17.480 dólares aqui na Bybit, tá? O gráfico que eu estou acompanhando aqui agora nesse momento. A gente pode ver aqui nesse momento já divergência bearish no RSI no 4 horas, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de usar aqui, tá? Então, topos ascendentes, topos ascendentes aqui no RSI e não. Isso não acontece só no, no gráfico do, do tempo gráfico de 4 de horas, também acontece no gráfico de uma hora aqui também, tá, pessoal? Se não me engano, teve até gente falando para mim nos 15 minutos aqui, eu não cheguei a olhar os 15 minutos não, tá? Mas até aqui nos 15 minutos parece que tem divergência bearish também, aqui não tá muito claro, acho que não, tá? Mas uma hora, 4 horas, também no diário a gente tem aqui, deixa eu ver se eu confirmar se aqui está tá? Realmente confirmado. A gente não fechou o dia aqui, mas praticamente temos uma divergência também bearish aqui no diário, tá? Então aqui é uma divergência escondida, topos descendentes aqui no Price Action, topos ascendentes aqui no RSI, tá pessoal? Isso aqui é uma divergência escondida bearish aqui pro Bitcoin no diário também, tá bom? E o Bitcoin acabou pegando aqui liquidez, ó, liquidez aqui na... na uh... BitMEX, mostrar para vocês aqui rapidamente, botar os valores aqui porque não sei por que acabou atualizando. Uh, deixa eu botar o tempo gráfico aqui de uma hora, ficar mais claro para a gente dar uma olhada. Pegou pontos de criação aqui da BitMEX, então pontos importantes aqui de, de liquidez da BitMEX nessas regiões. E também pegou aqui High blocks de 7 dias, pegou muita liquidez aqui, ó, vamos dar um zoom nessa região pegou bastante liquidez, aqui ainda tem liquidez aqui mais acima, eu tenho uma operação aqui, mais uma uma ordem aqui nessa região, acima aqui dos, dos 17.550, tá? E tá formando muita liquidez na região 16.600, tá, pessoal? Então, aqui para mim já é um ponto interessante para é, é, entrar em shorts, eu tenho ordens mais acima, eu estou tentando montar um preço médio na casa aí dos 17.600 dólares, tá? Porque é a região de Fibonacci, que eu já mostrei para vocês aí em outros vídeos. Eu vou falar também sobre Ethereum, então fica até o final do vídeo, que eu vou comentar sobre o Ethereum também aqui estou interessado em shortar o Ethereum também vou mostrar para vocês aonde eu estou entrando aqui numa operação de short para Ethereum então essa região aqui já para mim já é uma excelente uh, entrada aqui para shorts tá pegou essa liquidez aqui que tinha bastante nessa zona aqui de 17.450 dólares formando muito abaixo aqui também uh, olhando aqui também o high block esse aqui é o mapa de liquidações aqui o pool de liquidações da Binance aqui tá muito verdinho aqui um delta muito grande com bastante liquidez abaixo a gente formou também aqui na, na, na aqui na Bitmex muita liquidez abaixo também quem acompanha o canal eu já mostrei várias vezes que isso aqui quando a gente forma muito abaixo aqui como a gente viu aqui ó muita liquidez abaixo, o Bitcoin vai lá, acaba buscando essa liquidez uma hora, tá? O que é a única coisa que está me incomodando aqui é o Bitcoin buscar esses pontos aqui de liquidez, uh, faltando aí mais de 24 horas para a divulgação do CPI, tá? Esse é um ponto, um ponto que me deixa um pouco incomodado, eu estava imaginando aí a gente buscar essas zonas aí por volta de quinta-feira, tá? Porque quinta-feira a gente tem a divulgação aqui do CPI, às 10h30 no... da manhã que a gente vai ter então a divulgação do, desse indicador. Que a minha perspectiva aqui, a minha, uh, o que eu estou acreditando que o CPI vai sair bom, tá? Então, se ele sair bom, o mercado pode dar uma comemorada e a gente ter uma explosão aí, um pouquinho, Bitcoin subindo junto com a SP500, tá? Mas para mim, isso aqui não muda muito, uh, uh, não vai mudar muito aqui o que, eu, que, o que a gente viu aí, porque a gente sabe que o Jerome Powell, né, o Fed, comentou que eles tão, uh, vão manter o que eles estão aí fazendo, tá? Não vão diminuir agora, não vão fazer, não vão pivotar aí a princípio, porque eles têm, acredito que vai demorar um tempo para a inflação ainda ser contida. Por mais que a gente tenha aqui uma melhoria desse indicador, não quer dizer que o Fed vai afrouxar as coisas, tá? Então, para mim, isso aqui pode sim dar um pequeno alívio para o mercado aí, né? Mas... Acredito que seria um bom ponto para a gente poder, aí no caso, buscar operações de short, que eu acho que o mercado, na minha opinião, tanto a SP500 quanto o Bitcoin, aí vai acabar dando uma derrapada. Tá? Obviamente, já comentei em outros vídeos também, tem que ter um stop Bitcoin. Meu stop está acima da região de 18.600 dólares, porque se passar essa zona... O Bitcoin tem grande chance de reverter, a gente teve uma grande uh, variação do, do Open Interest lá na Binance também, que é a corretora principal aí do mercado uh, do Bitcoin. Então é importante você estar ciente que existe o risco, obviamente, tá nenhum trade é 100%. Uh, então eu sei desse risco, mas acredito que há é grandes chances a gente ter assim, o Bitcoin conseguindo fazer uma, uma subida nessa zona de 17.600 por aí. Tá? Uh, e depois acabar derrapando. Tá? É o que eu estou acreditando aqui para o mercado e também para as pequenas que eu vou comentar daqui a pouquinho para vocês aí. Então, quinta-feira a gente vai ter as 10h30 da manhã de divulgação do CPI, então os mercados podem dar uma comemorada, comemorada ca caso uh, isso aqui saia abaixo. Tá? Então, saia abaixo aqui do, do, do 0,3 aqui. Né? 0,3 ou abaixo, eu acho que o mercado já pode comemorar, mas para mim é uma excelente oportunidade para a gente buscar operações aí de short. Tá? O mercado acho que vai ainda dar mais uma derrapada, aí é o que eu estou acreditando. Tá? E a gente está num caminho aí de uma. De uma né? Praticamente já, tá, já está numa recessão lá nos Estados Unidos. Tá? Acredito que o mercado vai dar a sofrer ainda mais. Tá? Também tem o pedido iniciais de seguro-desemprego. Acho que isso aqui o Fed vai estar tá olhando inclusive mais do que o CPI. Tá? Então acho que é bom a gente olhar e acompanhar também esse indicador aqui, beleza? Também no Kings Fisher aqui, a gente pode ver lá, tem muita liquidez aqui abaixo, nessa zona aqui de Assim como a gente viu aqui também na Binance, a gente pode ver que tem muita liquidez na região de 16.600 dólares. Então, para mim, aqui, esse aqui é um excelente alvo para a gente buscar Fazer pelo menos uma grande parcial aqui para poder uh, né, mitigar esse risco, né? Eu não, não posso dizer ainda que o Bitcoin vai perder essa essa LTA aqui dessa bandeira, tá? Acho que vai ser um pouquinho difícil, mas uh, pelo menos de buscar a região 16,600 aqui, vou estar bem interessado em fazer uma boa parcial nessa zona para poder é, não, ter, não ter risco de perder esse trade, inclusive botar um pouco de lucro no bolso. né? Então, o Bitcoin está buscando essa zona de Fibonacci, desse topo aqui até esse fundo, bem próximo da região aqui dos 17.570. 545, que está aqui, 1.618, um né? Então, para mim, que seria uma excelente zona. Estou com ordem de short aqui e também mais acima, tá? Estou com um pouquinho mais acima de ordem de short aqui, tentando montar um próximo médio nessa zona dos 600 mais ou menos, tá? E também olhando aqui o CPR mensal, eu comentei hoje para os membros aqui de manhã. Aliás, hoje a gente fez uma live aqui de uma hora para os membros. Eu comentei tudo aqui, tirei dúvidas, a gente conversou aqui com, com o pessoal sobre. sobre tudo que está que incomodando eles aí, tudo que são as dúvidas, eu estou tirando dúvidas, todas terças e quinta-feiras, 9 da manhã. Então, se você quiser se tornar membro do canal, tem o um link aqui abaixo na descrição e um comentário fixado. Você também pode se tornar VIP aqui, que é gratuito, basta você ser um trader afiliado. Tem a página aqui do, do, do, do, do grupo VIP, então participe aí para você não ficar de fora porque realmente tá um grupo que tá ficando cada vez melhor, tá? Inclusive, tem lá o André Avelar, tá publicando ali no grupo é, todo dia aí os posts de criação, você tem acesso a todos os posts de criação todo dia e pelo menos umas duas vezes por dia vai ter aí, Sempre tiver movimento o André vai estar lá apoiando ali também dando essa fazendo essa divulgação aí para a gente ali no grupo então tá ficando muito bacana participe aí não não não deixe participar porque realmente está show de bola tá então o Bitcoin aqui poderia buscar essa zona aqui testar que o, o, o R1 aqui do CPR mensal que tá na região 17.800 dólares a gente viu que também que no passado ó, o Bitcoin, ele quase ia testar essa região do, R, do, do, do R1 aqui, ó, ele foi, foi buscar um pouco mais acima, quase testou a região do R1. Então, tem ordens mais acima é, nessa zona aqui, até a região 17.800 dólares, tá? Com o meu stop acima aqui da região dos 18.600 é, 18. dólares, tá? Caso o Bitcoin busque acima, aqui para mim já fica bem arriscado, não vou querer estar posicionado em shorts mais, tá? Mas, honestamente, eu não estou acreditando que isso vai acontecer. Se acontecer, seria uma surpresa bem grande aí, né? Mas... O mercado o bitcoin ele é ele pode fazer o que ele que ele quiser né pessoal a gente está trabalhando com as probabilidades aqui então é importante você ter ciência disso né porque eu estou entrando em uma operação de short que você deve simplesmente alavancar e entrar pesado tá esse aqui é uma operação que eu estou fazendo que eu acredito tá com a com meu gerenciamento de risco e não estou entrando com todo o meu capital tá bom isso é importante deixar bem claro aqui para vocês o um, que mais? Eu também estou interessado em shortar o Ethereum, pessoal. O Ethereum, aqui, puxar o gráfico rapidamente. Eu estou interessado em fazer um short no Ethereum nessas zonas aqui, ó. Próxima do, próximo aqui dos 16 uh, dos 1440, aqui mais ou menos, tá? Que seria desse topinho aqui, fundo, região de Fibonacci 618, né? A gente pode ver que o Ethereum ele fez muito isso também, tá? para mim é uma zona que o Ethereum pode acabar buscando. Né? E também se a gente olhar aqui 4 uh, horas aqui no, no, no Ethereum A gente também tem já Já tem uma, uma, uma Já dá uma ideia que a gente pode entrar em shorts aqui também tá Mas eu acho que o, o Ethereum tem sim Possibilidade de buscar regiões mais acima E eu estaria interessado em buscar aqui Entrar mais pesado nessa região aqui Dos 1440 uh, Pro Ethereum tá? Então basicamente é a minha estratégia aqui em relação ao Ethereum Mas quem quiser já começar a shortar o Ethereum agora Eu acho que o momento já está interessante Está com uma divergência aqui no no 4 horas, no RSI. Deixa eu dar uma olhadinha uma hora também se também tem essa divergência aqui. E vou mostrar também aqui rapidamente os mapas de liquidações para vocês aqui do Ethereum. Né? Só para a gente poder ver isso aqui. Eu vou puxar, já vou puxando aqui inclusive isso aqui. ver como é como está o Ethereum aqui. Podemos puxar, puxar também o Kingsfisher aqui para a galera dar uma olhada. Eu acho que o Ethereum tem sim uma grande oportunidade de short, mas eu acho que ele, como ele é, ele é bem mais volátil que o Bitcoin, aí pode dar uma, mais uma... uma surpreender um pouquinho mais tá então tem um pouco de liquidez acima não muito essa região aqui 1351 dólares tem bastante liquidez aqui tá de short de short 50x mas aqui com delta bem grande também tá então mostra para mim a oportunidade bem grande de buscar liquidez abaixo tá bom vamos puxar aqui o achei aqui também do ethereum que eu acabei não não puxando aqui Vou dar uma olhadinha só para ver onde tem aqui a liquidez de acordo com o fecha bastante liquidez aqui abaixo, tá? Mais abaixo do que acima, nessas zonas aqui dos 1.000, 1.200 dólares aqui para baixo, se a gente olhar também aqui o High Block, tem bastante liquidez nessas zonas aqui, inclusive ali o André botou lá, o André Velar botou no, no grupo do Discord os pontos com os números aqui, tá? Bem bacana aqui a, a, o trabalho aqui, ficou bem legal. Então realmente essa região que 1.200 aqui, aqui para baixo tem sim bastante liquidez para o Ethereum buscar, mas eu estou interessado de fato a entrar aqui mais pesado realmente aqui nessas zonas aqui de Fibonacci, né, puxando uh, essa região de 618 aqui, tá pessoal. Então é basicamente isso, o Ethereum já está rompendo uma LTB aqui, é, então, olhar essa LTB que está quase rompendo, na verdade, né? não está rompendo ainda, quase rompendo, mas para mim a gente pode ter um falso rompimento, buscar essa região de 618 aqui e a gente acabar tendo, então, uma queda aqui. Eu acho que é o cenário mais provável o Ethereum acabar é, caindo. Tá? Por mais que a gente tenha o update, o update de Xangai do Ethereum, acho que isso pode servir mais para a gente uh, acabar é, buscando, buscando liquidez. Né? Para mim é um, é, é um péssimo sinal também ver aí a dominância do Bitcoin, Uh, caindo muito nesse momento, tá? Acho que é um péssimo sinal também, eu comentei pra vocês em outros vídeos. E pra finalizar aqui, falar um pouquinho da SP500, a SP500 aqui que teve, teve uma resistência nessa zona, acabou formando sim, tá por enquanto formando essa bandeira de baixo aqui, conforme eu comentei para vocês, tá? Tem uma bandeirinha de baixo aqui pra SP500, ela teve esse, esse, esse rompimento desse triângulo aqui, ó, e fez praticamente um reteste também aqui, retestou. Mas é que agora que a gente tem que acompanhar se a SP500 vai conseguir aqui ó, fazer desse topinho aqui fundo, buscar romper essa região de 6,8. não está tendo força nesse momento. E a gente pode fazer um death cat bounce aqui ó, da SP500 e acabar perdendo aqui entrando de volta para... Caso a SP500 acabe a per... acabar perdendo esse fundo aqui, para mim essa bandeira está praticamente confirmada aí, tá... E a gente vai ter as Pequenos estão rompendo essa bandeira para baixo, e se isso acontecer, a gente vai ter esse alvo aqui para as Pequenos. Essa é essa projeção. Então as Pequenos voltaria a testar essa, cuzinho uma LTB que eu tava acompanhando aqui, ó, puxar o gráfico de 4 horas essa LTBzinha aqui lá de baixo e que seria confluente com esse fundo aqui, né? Como a gente teve também uma, uma cunha ascendente para SP500, quando a gente rompe essa cunha para baixo, a tendência é a gente testar essa, essa região de baixo aqui da, da, da cunha, tá? Então, parece que isso vai acontecer, mas vamos acompanhar, tá? Ainda é cedo, vamos ver como vai ser na quinta-feira, tá? Acho que vai ser um dia bem volátil aí. Então, quinta-feira, tome cuidado, né? Se você estiver interessado em shortar, busca a operação de shorts mais acima. Tá? Eu acho que longs aí para mim, eu acho que tá bem complicado nesse momento não estou muito interessado em longs nem um pouquinho não acredito que o mercado vai reverter daqui tá bom essa aqui é a minha opinião e o DXY que também comentando para vocês que tá com uma divergência bullish aqui no diário tá então tem essa divergência bullish acontecendo aqui é, puxar aqui o gráfico diário mostrei para vocês sobre isso né então para mim isso aqui é um sinal uh, bem importante tá realmente uma divergência forte aqui no diário para o DXY para mim mostra que a gente tá realmente aqui numa região cavando um fundinho aqui, um fundo local aqui para o pro, pro, pro DXY. Vamos ver como vai ser nos próximos dias aí, mas eu estou esperando que o DXY tenha aí uma, uma recuperação. Tá? E vamos ver como vai ser também essa divulgação do CPI. Fora isso, eu acredito que não tem mais nada que a gente possa aqui comentar. Deixa eu ver se tem algum ponto importante aqui na, nessa semana. Eu acho que é basicamente o que a gente tem para essa semana aí. No dia 31 de janeiro a gente tem outra reunião do Fed, então vai demorar um tempinho aí, mais 20 dias para a gente ter essa reunião. Né? Vamos falar rapidamente sobre sentimento aqui para fechar, então. O Bitcoin está com o Pinterest muito elevado, para mim, isso que demora, denota risco, tá? Para mim. Quando vê o Open Interest subindo forte assim num topinho, acho que é um ponto de extrema cautela aí, tá, pessoal? Acho que é importantíssimo. Eu vi várias vezes o Bitcoin, quando ele chega no topo aqui, ele tem uma esticada no Open Interest muito forte. Por mais que o Long Short Ratio esteja muito baixo aqui, vocês já cansaram de ver, eu já falei para vocês, que o, que o Bitcoin ele acaba revertendo, mesmo tendo o, open, o Long Short Ratio aqui né, em regiões mais abaixo. Então, para mim, o Open Interest nessa região aqui significa para mim volatilidade. E grande chance o Bitcoin ainda é revertida a partir desse ponto. Caso não reverter, eu estarei escalando ordem de short, ordem de short mais acima, mas estou já agora numa posição aí que eu considero, nesse momento, bastante confortável. Né? O Ethereum está aqui numa tendência de alta também, com o Open Interest ainda subindo. Né? O Open Interest subindo com o Launcher Deixo caindo. Por isso, eu acredito que a gente vai ter uma subida ainda mais. Não teve uma grande variação aqui do Open Interest nesse momento. Tá, acho que o Ethereum tem, tem potencial de subir mais para essa região 17 do mil, de ali mais ou menos, a região de 68, que é onde vou estar interessado em entrar em short para o Ethereum, tá bom? Então, basicamente o tempo para vocês é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, não, não se esqueça aí se você quiser aproveitar mais aqui o canal... É, se torne membro, realmente, extremamente importante. Você vai gostar aqui, com certeza, porque nem o pessoal está gostando. Se você é membro do canal, comente aí abaixo se você está gostando aqui dos vídeos, das análises. Com certeza vai cada vez mais melhorar. Estou muito motivado com esses projetos. Então, é isso. Uma boa noite a gente se vê amanhã. Um abraço.